Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. A gente está começando ligeiramente um pouco tarde, mas nós finalmente vamos começar o nosso sorteio dos três cards de sombras em Nistrad que nós abrimos no nosso Fetch Pack. E, bom, já estamos aqui com tudo mais ou menos uh, ajeitado. Eu só vou ter que fazer uma pequena atualização, uh, uma mudança nas regras que ocorreu de última hora. A gente não vai considerar pessoas que curtiram a página, mas as que estão inscritas no, no canal do YouTube. Porque eu notei que eu não consigo visualizar todas as pessoas que curtiram a, a página oficial no Facebook. Então não seria justo, porque algumas pessoas ficariam de fora de maneira involuntária, de maneira que a gente não pode controlar, a gente não pode saber se a pessoa curtiu a página, infelizmente. Então a gente vai pegar só pessoas que se inscreveram no canal, e, e um comentário que foi deixado nesse vídeo aqui, que é o vídeo da promoção, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente já está aqui com o nosso YouTube Random Comment Picker. Vamos pegar o URL e colar aqui. A gente vai correr, carregar os comentários. Legal. Agora, eu vou pegar um comentário aleatório, ok? E... Saiu eu mesmo. Mas tudo bem. Uh, só para deixar claro, a gente vai começar sorteando o Oddwick Lunark Marshall, ok? Ok, Rafa Kirten. Rafa Kirten, vamos ver se você é inscrito. É, Rafa, Rafa, Rafa. Aqui, Rafa Kirten, muito bem. Uh, Rafa Kirten, você ganhou o Oddwick Lunark Marshall. Parabéns para você. Uh, contata a gente através da página do Facebook, ok? Vai lá, manda uma mensagem pro inbox pra gente Pra reclamar seu prêmio, ok? E aí a gente combina como a gente faz pra mandar o card pra você Ótimo, agora o segundo card que a gente vai pegar É... Declaration Stone, ok? Felipe Ramos Santana Sombras e mistérios está simplesmente foda, assim como o canal Muito obrigado Felipe, vamos ver se você está inscrito Ok, onde você está aqui? Felipe Ramos Santana, muito bem. Então, Felipe, você é o ganhador do Declaration in Stone. Mesma coisa, vai lá na página, mensagem inbox, reclame seu prêmio. Agora, terceiro e último caso, naturalmente é Arlen Cord, e quem ganhou foi o Thiago Padilha. Bem legal o vídeo, show! Valeu, Thiago! Vamos ver se você está inscrito? Thiago Padilha, Thiago Padilha. Oh, cadê você, Thiago? Mike Souza, Renan Arnone. Oh, Thiago, tinha que ter se inscrito no canal. Infelizmente, você não está elegível para ganhar a Alincord. Sinto muito. Vamos de novo. Lá vou eu de novo aqui, ó. Eu, eu não vou ganhar meu próprio caixa. né? Ficamos, santo Santana já ganhou. Adriano Alves, parabéns pelo canal, continue a desenvolver seu conteúdo, que seu canal vai crescer com você. Muito obrigado. Adriano Alves, vamos ver se você aqui. Adriano Alves, muito bem. Então, Adriano, você ganhou a Arno Incórdio. Parabéns para você, vai em box na página e manda pra gente uma mensagem que a gente combina como a gente envia para você. Tá certo? Então é isso galera, muito obrigado a todos que participaram e parabéns aos que ganharam e podem esperar que mais pra frente, no futuro, a gente vai fazer mais promoções como essas. E é isso aí galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, dá um joinha pra gente aqui pra dar uma força pro canal, se inscreve pra não perder outros vídeos como esse, vídeos com bastante conteúdo sobre Magic the Gathering. E ao sair, cuidado pra não tropeçar no Goblin. Até mais!